Né? Enfim, essa é a situação, né? tá vendo? O Lula tá mais do lado de vocês do que do meu lado Eu quero que esse pessoal golpista fique todo mundo preso mesmo, pelo dobro do tempo que o Xandão mandar eles ficarem presos Mas o Lula não, o Lula não quer porque ele acha que isso vai prejudicar ele mais adiante, né? Isso vai passar uma imagem do, é, pro exterior é, diferente, né?